Para a gente fazer esses vasos safari eh, Vamos precisar dos seguintes materiais ó. Vamos precisar desses arames assim ó, Grosso Esse eu tirei de grade de geladeira certo Arame Três pedaços de isopor Para fazer as cabeças dos bichinhos tipo Esse aqui é o maiorzinho do elefante Esse da, da, da girafa Esse aqui da zebra um potezinho assim ó tá bom tira de tecido certo e vamos começar primeiro pegar aqui o arame fino e envolver aqui nesse cabinho aqui ó agora areia peneirada e cimento peneirado eu usei é, duas medidas de areia certo para uma medida de cimento dois por um tá bom vamos só misturar aqui e deixar essa massa aqui igual massa farofada Pra gente fazer o vaso, ok? Então a vasilha aqui que eu vou usar como forma Já tá untada, ó, com óleo, certo? E a massa fica assim, ó, Certo? Farofada Agora vamos só Encher aqui Ó pessoal, é com a buchinha, ó. Vamos só dar uns acabamentos assim dentro também faz o furo da drenagem, certo? E agora esse ferro aqui, ó. Tá bom? Vamos pegar aqui. Pra girafa, vocês vão medir aqui, ó, quatro dedos e colocar esse ferrinho aqui, certo? assim ó, fica assim. E para os outros e aqui ó, vai ser entortado. Para girar faz isso aqui ó, assim e coloca aqui. Deixa ela com o pescoço grande. Para os outros bichos ó, já podem colocar até o fim mesmo do do, do... Do ferrinho, entendeu? Aí ajeita. Tudo direitinho. E espera por 24 horas essa peça aqui secar na sombra, tá bom? Pra gente começar a vir com a outra etapa. Então aqui pessoal, já tinha pronto, ó. Ele tem que ficar assim, ó. O trio, certo? A girafa, o elefante e a zebra, tá bom? Aí aqui já temos as assim, ó. Todos com furo de drenagem. Aqui já temos o astirinho ó, envolvido no natal de cimento. Vamos começar a envolver só a parte do pescoço, de todos eles. Ó, oh, pessoal, já fica assim, ó, os pescoços montados. Eu fiz também essa massa que já está aqui no canal, ó, de cimento e areia. Certo? Vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo também a receita dela, certo? Aí agora vamos começar a fazer os pescoços, do jeito que está aqui. ó pessoal já preenchi todos os pescoços aí vou, vamos começar pelo elefante certo aqui ó com o essa bolinha de isopor bolinha não, essa gota de isopor certo é, vamos precisar aqui ó, de um pedaço de arame a gente dobra aqui ó quatro dedos de dobra fazer a tromba do elefante, certo? colocamos aqui, a orelha, eu estou cortando aqui do tamanho que eu estou vendo, mas vocês podem estar tá cortando em casa do tamanho que vocês quiserem pessoal, as peças de vocês, certo? Ó oh, pessoal, terminei aqui o elefante Aí a zebra ó. Eu fiz A orelhinha formando Duas folhinhas assim, ó De arame, galvanizado Aí eu vou colocar aqui Uma aqui, outra aqui E vamos encaixar. ó. encaixar ela aqui certo? aí pra zebra fiz a mesma coisa ó. ou pra girafa, certo? a orelhinha aqui do lado aí fiz dois ferrinhos assim, ó de arame galvão, só, só para marcar a, o chifrinho, e vamos encaixar aqui com um pedacinho de massa ó. vamos fazer só, vamos só chumbar aqui ó. Então, pessoal, ó, já chumbei aqui, certo? Eu coloquei essa massinha aqui no, no todo o isopor que tá tá, estava aqui exposto, vou colocar aqui. E tudo que eu for fazer aqui, ó, eu vou fazer no, nos outros dois, no elefante e na zebra, tá bom? E voltamos só amanhã para começar a modelar a cabeça de cada um. Ó, pessoal, as peças já secaram, certo? Vamos usar a mesma massa. Pra gente começar a modelar, vamos começar aqui pela, pela girafa, ok? Vamos umedecer e vocês aí vão me acompanhando. Pronto pessoal, a gente vamos agora esperar secar, certo? Pra gente lixar e pintar. E atrás, eu vou fazer umas cobrinhas assim, ó. Certo? Só vou fazer um rabinho. Mas isso é opcional, é para quem quer. Tá bom? Até amanhã. Pronto pessoal, as peças secou. Agora vamos pintar, certo? Vocês podem pintar a gosto. Então eu vou usar esse pigmento aqui xadrez e vou misturar com tinta de tecido. E finalizar com o verniz spray. Tá bom? Aí vocês agora vão me acompanhando. Pessoal, aqui na, na zebra eu vou só fazer as marcações das listrinhas dela, certo? Com o lápis. Pra ficar melhor pra gente começar a pintar. Eu já dei duas demãos nela de tinta branca, tá bom? Ó oh, pessoal, finalizei aqui, certo, com o verniz spray, olha só como ficou nossos bichinhos. Eu plantei com é, plantinha artificial aqui só no elefante, mas vocês podem estar colocando as suculentas de vocês, os cactos, certo? Essa foi a maneira mais fácil que eu encontrei para você poder fazer também em casa o seu é, conjuntinho safari. De elefante, girafa e a zebra. E quem já gostou e ficou até agora, é, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para o próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu joinha e comente lá embaixo. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, que onde também vocês estão nos ajudando. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.